Você gosta tanto de sexo quanto eu, sabe que não pode ficar sem camisinha, correr até a farmácia e até mesmo perder oportunidades por estar despreparado era normal. Isso sem falar nas noites em claro com preocupações piores, <sos> se é que você me entende. Agora eu posso molhar o biscoito tranquilo. Só faço sexo seguro, porque meus preservativos são entregues pela ativobox.com.br, um clube de assinatura de preservativos. É simples e rápido. Você escolhe entre as opções de box a que melhor atende suas necessidades, seleciona marca da camisinha e pronto, tem até uma opção especial para casais, é uma mão na roda, pode ficar tranquilo, tudo é feito com total descrição, ninguém vai desconfiar do que está dentro da caixa, eles entregam box uma vez por mês o endereço indicado e você recebe camisinhas sortidas mensalmente para conhecer e experimentar, e sem mimimi você pode fazer um upgrade ou cancelar seu plano a qualquer momento, sem ser cobrado a mais por isso. Depois não adianta chorar o leite derramado, além de ser barato, é confidencial e você nem precisa sair de casa. Assine agora e não fique na mão. Ativobox.com.br. A gente não te deixa na mão.